Meu nome é Cristiane Freitas, eu sou assessora de candidatos e partidos políticos na cidade de Araguari, Minas Gerais. E é um prazer estar aqui, participando desse primeiro curso presencial da professora Rita. O curso da professora Rita é um marco na minha vida de assessora, um divisor de águas e é de uma importância ímpar. Porque ele é um facilitador do trabalho de quem lida com prestação de contas eleitorais. Os detalhes que ela traz para a gente, a didática que ela trabalha na, na, no curso dela, né? faz toda a diferença para a gente pelo canal de conhecimento que ela nos entrega nesse, nesse trabalho. Então, eu não consigo imaginar mais trabalhar a prestação de contas sem o conhecimento que a professora Rita traz através desse curso.